Gente, eu sou a Tata, e esses dias eu estava cá, eu navegando pela internet. Nossa, envelheci uns 30 anos agora falando essa frase. E eu vi essa imagem aqui, desse tweet, dessa menina, falando o seguinte. Não me mande flores, me mande um pix. Aí eu fiquei pensando, não, não pode ser, não pode ser, o brasileiro solteiro, brasileira solteira no caso, está indo longe demais, eu fui pesquisar o que que era isso, o que que estava acontecendo com o nosso país, enfim, eu ia falar de política e BBB, mas enfim, e eu me deparei com essa notícia. Que o PIX, o novo sistema de pagamento do Banco Central, ganhou uma nova funcionalidade que tá relacionada à paquera, entendeu? Sim, Brasil tá rolando um lance meio PIX Tinder, e vocês não vão acreditar nas matérias que eu li, tinha até gente usando o termo PIX sexual o que seria um PIX sexual? eu já falei aqui no canal sobre as pessoas que são demissexuais, inclusive se você não sabe se você é demissexual ou não, ou se você não sabe nem o que significa isso, card, é um vídeo muito legal e aí estão usando esse termo, vocês acreditam? Então, pix sexuais que são pessoas que se interessam por pixes. Pixes. Existe plural de pix? Pessoas que se interessam por receber pix. Ai meu Deus, eu, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente foi longe demais. A gente não, os solteiros, não me incluam nessa, por favor. Quando a gente faz a transferência, quando tu faz um pix, o sistema de qualquer banco permite que tu envie uma mensagem junto e como o pix mais baixo pode ser de um centavo é óbvio né que as pessoas não iam perder essa oportunidade então tem gente sim fazendo isso parece que o primeiro caso que viralizou aí na internet foi de uma menina que ela tinha terminado com o namorado dela, no caso, o namorado dela tinha terminado com ela e tinha bloqueado ela em todas as redes sociais. Então, ela não tinha como fazer contato com o cara. E aí, ela teve a genial ideia, brilhante, né? Brilhante, foi brilhante. Eu tô aqui zoando, mas ela foi gênia. De falar com ele através do Pix. Então ela fez vários pics de um centavo, pedindo pelo amor de Deus falar o que ela falou nas mensagens, mas falando com ele pelo pics e sim, o jeito que nasceu a coisa eu não achei tão burro, não achei, achei bem inteligente. Ainda aqui nessa internet, nessa terra linda, surgiu essa tabela aqui. Como vocês estão vendo, ela relaciona os valores financeiros de acordo com o interesse da pessoa. Ó, por exemplo um real significa adoro você mas tá cara essa tabela né tinha que começar com um centavo e acho que eu vou fazer uma tabela nova vou botar aqui para vocês printarem, e usarem. usarem. que que vocês acham não eu não vou estar financiando essa loucura não eu não vou fazer isso ou talvez sim quem sabe vamos pensar dois reais te acho lindo lindo poderia ser lindo linda né mas eu entendi três triste com você ah não é uma tabela só de paquera, entendeu uma tabela para esclarecer a relação também quatro reais tenho interesse cinco reais queria um abraço só tá carente e aí ela por vezes é cinco pila cinco reais pila eu acho que só aqui em para falar pila né <risos> como é que fala dinheiro aí na tua cidade cinco mangos cinco pau cinco pila eu não me falo cinco assim, 6. Sempre admirei. 7. Queria ser próximo. Tá ficando cara a coisa. Tá ficando bem cara. 8. Quero ser amigo. 9. Sempre te stalkiei. 10. Queria um date. Tá, isso aqui é que, tipo assim, a pessoa não precisa nem escrever nada na mensagem, né? Ela manda 10 reais e aí a pessoa já entende, vai lá e vê no, na tabela de significados o que significa. Se eu fosse vocês, eu transferia um centavo, né? Na dúvida, transfere pouco e aí escreve a mensagem, é bem mais fácil. Continuando, 11 reais Caio no golpe. Caio no golpe? Tipo assim, Caio no seu golpe, faço o que quiser de mim. R$12,00, lindo demais, R$13,00. Te acho fofo. 14. Toma biscoito. 15. Chato. Kkk. Porra, tu gastar 15 pau para chamar a pessoa de chato aí é para acabar. É, 16. Saudades de você. Ô, oh, mas não tinha saudades ali tri antes, no início? Ah, não, não tinha. Não tinha. Acho que saudades de você tinha que estar tá lá no início. Mas assim, tá caro, né? Dizer que tá com saudade. Tá caro dizer que quer replay. Tá mais caro ainda dizer, sonhei contigo, 18 reais, menina. 19 reais, quero o zap. Ah, 20 reais, te odeio. O mais caro não é tu pedir o zap. O mais caro é dizer que odeia, entendeu? A pessoa que odeia mesmo tem mais é que pagar caro. Entendi, consegui entender essa tabela. Que número? Deixei nos comentários. Que número? Que número que tu mandaria para o Crush? Hum? Me conta, conta aí, eu quero saber. Então, ó, mais uns segundinhos aqui. Caso você queira printar essa tela para poder usar, botar aí no teu. No teu story do Instagram, Twitter, tá, sei lá, né? Vai que, né? Vai que. Inclusive, vou deixar o meu, um Pix aqui é, na, na descrição. Caso alguém queira me mandar alguma coisa não de interesse, porque eu sou comprometida, vocês sabem que eu sou comprometida, mas assim, vai que tu gosta do meu trabalho e tu quer, né, me, me patrocinar. Vai que tu gosta do meu trabalho e quer mandar uma mensagem e ter certeza que eu leia, né? Ah, mas atenção, por falar nisso, muito importante. Minha dica, se tu printou ali, se tu vai usar essa estratégia aí pra, pra receber um, umas flertadas, umas investidas, cara, não bota um dado pessoal teu, né? Porque o Pix, ele pode ser feito com teu e-mail, com teu telefone, com teu CPF ou com uma chave aleatória, né? Então, minha recomendação, tá? Acredito que até a recomendação do Banco Central também seja essa. Caso você vá passar para uma pessoa estranha, passa essa chave aí e gera uma chave aleatória no teu banco, porque não é legal, né? Passar o teu CPF, o teu número de telefone, ou então um e-mail que tu use para uma pessoa que tu não sabe. Sabe assim? Vai que tu bota lá na internet e o negócio toma tá uma proporção, ou então pessoas que tu não conhece te seguem, então é muito perigoso. Então fiquem bem atentos a isso, beleza? Cara, nessa minha pesquisa ainda eu fiquei sabendo que tem um grupo no Facebook que se chama homens que pagam boletos para mulheres, e aí parece que lá rola muito isso, a mulherada chega lá e joga a chave do Pix, e aí os caras depositam o valor que elas precisam, e aí junto mandam uma mensagem, enfim, é uma moeda de troca bem estranha, né, o fato de tu... Ser mulher, tu poder ganhar alguma coisa em troca, mas quem sou eu pra desmerecer qualquer forma de conquista de paquera? Então, né? Tá valendo. Vamos considerar, assim, que é a forma mais atual de todas de flete. Eu acho que, assim, 2020, 2021, trouxe coisas muito bizarras pra gente, dentre elas coisas muito ruins. E não sei ainda se essa relação de pix com paquera vai dar muito ruim ou não. O Banco Central se pronunciou e disse que... O Pix é um meio de pagamento e não uma rede social, fecha aspas. Faz sentido, né? Eu só fechei aspas, eu não abri, né? Eu sei, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Faz sentido, né? Faz todo sentido, mas assim... Hoje em dia o mundo usa tudo de rede social, então o Pix não estaria imune a isso, Banco Central. Não, não estaria. Sei que o Banco Central tá vendo meu vídeo. O Banco Central, né? Parece que é uma pessoa. Ah, e por falar em aplicativo de paquera, eu quero saber se vocês conhecem o meu aplicativo, o Luvin. Ele é muito melhor do que um aplicativo de paquera, modéstia à parte, porque ele é um consultor amoroso grátis. Ele é um aplicativo de conquista, gente, que vai te ajudar a melhorar a tua vida amorosa, independente se for para conquistar alguém, se for para melhorar um relacionamento que tu já tem, se for para terminar uma encrenca aí que tu tá querendo terminar. Enfim, ele é maravilhoso. Olha só como é que ele funciona. Vai abrir o aplicativo, aí vai aparecer essa telinha: "Já cuidou do seu coração hoje?". Aí tu vai selecionar cuidar. E vai poder ler uma mensagem que eu tenho para dar para vocês. Ela vai ser de acordo com a situação amorosa atual que tu tá passando. Nessa tela aqui, como vocês podem ver, é, vocês podem personalizar qual a situação que tu tá passando, se tu quer conquistar alguém, se tu quer terminar um relacionamento, se tu quer melhorar o teu relacionamento, enfim. E agora tem uma nova funcionalidade que fica aqui nesse ícone do meio da parte de baixo que tu vai clicar nele e vai receber uma pílula do dia. Então basta clicar nele e receber uma mensagem diária de motivação, nem sempre tem a ver com relacionamento, às vezes é só um pensamento, uma frase motivacional realmente para o teu dia ser melhor, para tu refletir, para tu melhorar em outras questões da tua vida também. Ah, ele também tem essa parte aqui, ó, que tu pode personalizar tudo, as cores. É, atualizar o teu perfil, enfim, dá pra tu personalizar tudo pra ficar aqui de acordo com o teu gosto, pra ficar mais confortável, enfim, espero muito que vocês gostem, procura aí na lojinha do teu celular, eu vou deixar o link aqui na descrição, Luvin, meu aplicativo feito com muito carinho por mim, pra vocês. E eu tive uma ideia como esse canal eu sei que junta um aglomero de solteiros e que sim pode ser um, um meio de te encontrar conhecer alguém legal fica à vontade aqui nos comentários tá bom meninas fiquem super à vontade para se falarem aqui se quiser jogar a tua chave do Pix aí como eu falei eu não recomendo usar teu celular o teu e-mail ou então teu cpf recomendo zero se fosse vocês eu não faria isso mas sintam-se à vontade aqui nos comentários tá bom já que eu fiz esse vídeo sobre isso então né vamos ver talvez eu mude de ideia e me arrependa daqui a uns tempos ou talvez amanhã eu me arrependa de ideia de ter gravado isso falado para vocês fazerem bagunça aqui nos comentários talvez mas enquanto isso aproveita aí beijo tchau